Então, primeiro, vamos falar da atuação regulatória. Essa eh, atuação foi aprovada por um acordo da Junta Diretiva em 2018. E o que consta de esta eh, simplificação? É es um processo de regulamento técnico que eh, está de, dividido em duas partes. Uma parte que são que tratadas por los técnicos e que depois vem a, a ser aprovada pelo superintendente de espectro. E outra parte que se vai à a, a junta diretiva para aprovação. Em eh, que consiste essa simplificação? Temos a elaboração de um plano de utilização de espectro para que contenha, contenha, contenha todos os é, requisitos que se esperam de, de regulação para o Brasil em Anatel. É, esse plano plan de, de espectro, ele estabelece as condições de uso de frequência e, é, e trata também de de, de, dos, ciclos de, dos ciclos de estudos da de, de conferência mundial de radiocomunicações. Comunicações. Eh, outro item é o ela é fortalecimento da participação internacional por, por os servidores de Anatel. Há uma uma comissão que todos podem adentrar e são invitados eh, a contribuir e se preparar para a atuação internacional. Outro ponto da atuação regulatória é que necessitamos a evolução do sistema de gestão de espectro. Para isto, o que necessitamos? De automatização nos sistemas, principalmente do sistema para notificação, e a coordenação nacional e internacional e por fim foi aprovada também essa atuação regulatória a atuação proativa pela área de fiscalização e monitoria para isso são destinados recursos que ajudam a automatizar este processo e torna é fácil o monitoreio e a fiscalização. O próximo aqui é uma visão simplificada de como é o processo de enreglamento em Anatel. Primeiro, são empeçados os estudos e são feitos é feito uma análise de impacto regulatório. Então, é, com esta análise, Hacemos nosso primeiro projeto de regulamento. Este projeto se vai a análise legal e jurídica e depois se vai à junta diretiva para a aprovação de consulta pública. Em essa consulta é determinado um prazo para que todos possam apresentar contribuições depois eh, se vai se mover para a área técnica para análise das contribuições e na elaboração de projeto eh, de, de regulamento que se passa novamente por uma análise legal de das la, eh, pessoas jurídicas e depois se vá à aprovação final a conselho de diretores na runda diretiva depois que está tudo aprovado, como eu disse eh, antes, eh, se volta área técnica para a uh, elaboração dos requisitos técnicos para estes, estas bandas de frequência ou o que seja. A Agenda, agenda Regulatória 2015 Vive foi aprovada por uma ordenança de 2019 de março e em esta esta constam 48 iniciativas 48 iniciativas eh, de projetos em Anatel. Destas de, de 48, 21 iniciativas se referem a recursos à prestação que é tratada na superintendência de Outorga e recursos à prestação. E nestas eh, 48, 16 iniciativas se referem a espectro. São 33% de, de, todo, de toda a renda se referem a temas de espectro. E por fim, se passa a, a análise de, de, todos, de todos isso, você vão a, um, a área técnica para estudiar e aprovar um ato pelo por, por essa PNDN. Nos projetos principais que estão se referem ao espectro é e são estes que estão mostrados aqui. É o regulamento para a banda S. É, este este regulamento já passado por consulta pública e, neste momento, está é, na, é, na área jurídica para análise e depois sobe ao Conselho para aprovação. A aprovação está prevista para o próximo ano. É regulamento de banda L. Banda L também se passou por, por consulta pública neste primeiro semestre. E se vai. A hora está em análise das contribuições, porque são mais de 100 contribuições para esta banda. E então é, está a demorar um pouco mais na sua análise. E temos também o, o próximo número 3, é o Regulamento para a Radiodifusão, que também já passado por consulta pública e também por duas audiências públicas, uma em São Paulo e outra em Brasília. Eh, eh, Espera-se que, até o fim de, de ano, este Regulamento suba ao Conselho para aprovação, ainda em início de 2020. El próximo é o reglamento para white spaces, que são os espaços em blancos que são abrados aqui. E eh, esse reglamento ainda não ha é passado por consulta pública. Espera-se que, até o fim deste de, de, de ano, possa ir-se a consulta, consulta pública para que todos possam eh, contribuir com os requisitos que necessitamos para este regulamento. Eh, regulamento para a banda 4.8. Eh, este regulamento só vai começar em próximo ano porque depende do de, de, de resultado da de, de conferência que se abra e final do ano. Então, eh, esperamos que eh, en, antes de, de final do próximo ano começemos e empecemos a estudar este ponto. Espectro eh, para IMT: essas duas bandas, 2335, já foram, eh, já passaram por regulamento e estão eh, prontas para uso. Eh, e, neste momento, estão a estudar eh, os, os requisitos técnicos para aprovação, até o fim de ano. E por fim temos a atualização da Tabela Nacional do espectro. Esta tabla, que chamamos em Brasil PDFF, é atualizada anualmente, pero nos últimos anos de Conferência não, não, se, não se foi atualizada. Então, a este este projeto eh, está sendo feito para a aprovação de esta Tabela. Esperamos que, eh, até início de 2020, consigamos aprovar esta tabela.